Fala guitarrista, beleza? Seja muito bem vinda a mais uma vídeo aula, tá? Dessa vez eu vou estar passando aí a música. Esqueci o nome. Ah, Alegria Orador, Thiago Sobrinho, tá? Foi um pedido da Maria Eduardo, certo? Queria mandar um abração para ela aí. Vai estar aparecendo o um comentário dela aqui, certo? E avisar o seguinte: quem tem o um comentário sorteado, volta a falar. Tá? Tem um desconto especial no curso Evolução. Você é obrigado a comprar o curso? Não, mas você aproveita se quiser. E um outro recadinho, tá? Se você não me segue ainda no Instagram, vai estar aparecendo aqui o meu Instagram para você, tá? Lá é onde eu vou estar compartilhando todos os solos tocados, ok? Eu vou tocar o solo porque eu estou perdendo monetização aqui, perdendo alcance, tá? Porque eu uso o playback da música, tá? Então eu vou colocar no Instagram. Se você quiser saber se o seu pedido vai ser o sorteado, olha lá no Instagram, tá? Que eu vou estar compartilhando sempre, tipo um dia antes, Tá compartilhando a videoaula aqui ou compartilho o solo tocado lá Beleza? Então não deixa de seguir lá Beleza? E se você não conhece ainda o curso Evolução Quer aprender guitarra, quer estudar comigo, tá? Diretamente comigo, com o meu suporte diário Olha o link que tá na descrição aí, tá? Cupom promocional, então não perde a chance Beleza? Então sem mais enrolações aí Vamos lá pro vídeo soltar esse negócio aí Bom, então vamos lá Tá? Aqui tá bem simples, a gente vai pegar na pentatônica de Mi menor, tá? A música está em Sol maior, certo? Com base em Sol maior, a gente vai pegar a pentatônica, né? Escolhendo a nota Sol aqui, ó. Vai pegar a pentatônica na 6. 1, 2, 3, encontrei. Pentatônica menor 7, ok? Simples, aqui vai ser a região onde a gente vai tocar, certo? Não é só a pentatônica, tá? É na região da pentatônica, certo? E a gente vai precisar de algumas técnicas, né? Bend, tá? Básico, né? Vibrato, para não deixar o solo morto aí, Tá? Uh, paletada, normal, tá? O meu timbre aqui, uh, a paletada, quando eu digo normal, é você vai adaptar a, sua, a melhor maneira para você, ok? O timbre, uh, como sempre, overdrive, simulação de amplificador, tá? Só que é uma simulação de amplificador que já tem uma certa saturação, tá? Então, sem delay, pode colocar o delay caso necessário, caso eu ache uh, que, que precisa, tá? Mas pra mim não precisaria aqui, tá? Então, meu timbre tá aqui, ó. Ok? Estou utilizando a bolsa GT10 mais dois, três pedais. Um afinador, que quase não faz diferença, né? Mas um uh, de uma distorção e um overdrive, tá? Que eu tenho no, no set para utilizar juntamente com a pedaleira, ok? Então bora lá. Agora já pegando aí com a, a nossa tablatura, tá? Só seguir, é sucesso, é fácil demais da conta, tá? Então bora lá, ó. Vou começar aqui, ó. aqui ó tá você vai tocar e dá a subidinha aqui certo então vou lá vou repetir esse trecho Ok depois vai pegar aqui ó pestaninha Certo? O solo é muito simples, é somente isso, ok? Agora eu vou tocar ele todo seguido, tá? Que é pra você poder acompanhar aí e entender um pouquinho mais, né? Quando a gente toca o solo lento, ele parece um pouco meio, sei lá, esquisito, né? Mas quando a gente toca um pouco mais rápido, a gente vê que ele realmente bate, tá? Então bora lá, ó. <música> Ok? Aqui a gente tem uma observação, olha né? isso aqui. Ó. A gente está fazendo blue note, tá? Blue note na né? pentatônica de mi menor. Quando a gente pega a pentatônica aqui, ó, tá? Blue note está aqui, ó. Só que a gente pega da blue note para cair para essa nota aqui. Ó. Ou você poderia fazer aqui também, ó. Tá? É a mesma nota, é a mesma altura, tá? É opcional, escolhe o melhor lugar para você, aí. certo? Então, simplesão, simplesão, muito fácil, tá? Eu acho que valeu o like, ok? Então deixa o like pra nós aí, compartilha com os amigos, tá? Se não é inscrito ainda, se inscreve, ok? E aproveita aí, se você gosta de música antiga, como essa aqui, então comenta aí embaixo que a gente faz. Beleza? Fica com Deus, então. Um grande abraço.